Eu sou uma piada para você. O Enem é daqui a pouco e eu não consigo dormir. Parabéns. Eu tô muito, muito cansada, não dormi bem. É isso, não tô 100% confiante, primeiro dia não é o meu dia de prova. Ano passado meu caderno também foi rosa. Eu achei o Manos muito tranquilo, eu achei o Manos muito interpretativo, pouco conteudista. E eu tive um número de acertos bom. Esse ano eu acho que eu vou melhor em humanas, porque ano passado eu chutei muito humanas. A minha redação. Não esperava esse tema. Gostei da prova, mas é o que eu falo pra mim todo ano. Poderia ser melhor. Daqui a pouco eu vou assistir a aula do, do Ferreto. Eu não sei onde eu enfiei o meu relógio. Vou continuar corrigindo o meu Enem de 2019, matemática. E qualquer coisa eu também dou uma olhada no de 2018. Então, Enem 2020. Minha meta para esse ano era 120 acertos e eu fiquei 11 pontos atrás disso. Hoje já é dia 28, então tô há 10 dias aí triste. Eu não sei o que eu faço, não sei se eu já comecei a estudar, se eu só fico deitada na minha cama e, sabe, é um, uma um mistura de sentimentos, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu continuo usando Me Salva, que eu ainda tenho acesso, eu não sei se eu esqueço e deixo pra quando sair o resultado, eu não sei se eu, se eu espero fiéis, se eu vou atrás de Sisu, Eu tô perdida, de verdade. Mas... Eu tô com muita preguiça de fazer esse diagnóstico de prova. Fevereiro está aí e já faz um tempo já, faz uma semana, né hoje é sexta-feira, que eu voltei a estudar. Eu não devia estar fazendo óspero porque eu voltei mesmo a estudar, eu voltei a estudar. Só que aos pouquinhos e aproveitando os últimos meses de assinatura do salva que eu ainda tenho. Outra coisa que eu fiz foi o meu autodiagnóstico de prova, não sei se vai dar pra ver. É, aqui estão todas as questões que eu errei, a disciplina, o assunto e o motivo do erro. Falta de tempo, conteúdo ou atenção. E eu tenho uma aula do Ferreto para assistir. O Ferreto está fazendo aulas ao vivo, de graça, toda terça-feira. E aí já está até aberta no computador, porque eu tenho que assistir essa aula. Está aqui a aula do, do Ferreto. E é isso. Hoje é dia 19 de fevereiro, e eu tô com o ouvido inflamado, não sei se dá pra ver. Mas tá muito inchado aqui. Bom, eu editei recentemente o vídeo que eu mostrava as minhas aquarelas da Lucas que eu tinha comprado. E aí no vídeo eu falo que as más línguas dizem que dura pra caramba. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o azul, ele já tá limpando a pastilha. Então, assim, não durou tanto quanto eu imaginava, né? Primeiro de tudo, o mais importante, que eu tava querendo há muito tempo... <risos> Brincadeira. Godet que fecha grande. E aí eu comprei tubos de tinta também. Eu comprei, muito pequenininho, comprei dois tons de amarelo, um amarelo quente e um amarelo frio. No vídeo não vai parecer que tem diferença, mas enfim, esse é quente e esse é frio. Comprei errado, eu queria comprar um vermelho quente um vermelho frio, um vermelho quente e um vermelho frio. Ele tá muito violeta, comprei um azul quente e um azul frio, mas só veio o azul frio. Não sei se vai dar pra ver... Tem um azul frio, o um azul quente. Ó, oh, comprei esse azul, mas faltou esse. Vou entrar em contato com eles pelo Instagram e ver o que, é que pode ser feito, porque eu paguei pela tinta, né, foi boleto. E aí não tá aqui, tá faltando. Tô triste, não tô feliz. Eles postaram uma foto do, do tubo que faltou pra mim, faltou o meu ultramar, vocês não mandaram meu ultramar. Comecei a fazer um color chart, que fala, né, pra ver as cores, ó, não sei se vai dar pra ver, eu queria uma cor assim, e veio assim, eu tenho um pouco mais de azul. O pessoal da arte escrita me respondeu e teve um erro de estoque, né? E não tinha o, o tramar. Meu god já tá sujinho. Eu não filmo eu fazendo porque eu não tenho um tripé. Eu preciso comprar um tripé. Inclusive, tá na meta pra comprar no próximo mês um tripé. Um pouquinho inchado, tá diminuindo, inchado, já. Impressionante que quando a gente tá ruim, o nosso corpo ele transmite isso e não tem como a gente fingir que tá bem. Eu reassisti agora o um vídeo de ontem, né, quando eu recebi as aquarelas. E eu tô tão sem energia no fim Essa do ouvido tá acabando comigo. Não tenho vontade de fazer nada, nada, nada, nada. Eu não consigo falar direito Sabe? É terrível E a castanha de caju junto com comigo Aí eu falei, cara Deve ser muito gostoso E aí eu comprei pra experimentar Eu gostei muito do preço ela mostrou e na cidade dela custava tipo uns 22, 23 e aqui custa 14. Então eu comprei porque o preço está bem próximo dos leitos de amêndoa que eu compro, que é 11, 12 reais. Então eu vou fazer uma tigelinha de mingau de aveia com banana agora para experimentar. Espero que seja delicioso. Deitado na cama, bagunçada. Março começou extremamente chuvoso e nublado, e agora eu vou esperar o resultado dele Eu tô sem bateria Eu vim aqui no dentista do meu irmão Deixar meu irmão pra arrumar um bracket que caiu Eu vi a minha nota do ENEM né? E assim, sinceramente eu não sei o que fazer Tô sem esperança, tô triste Minha mãe já falou pra eu não ficar triste minha mãe é tudo pra mim nessas horas de verdade Mas enfim, eu não sei o que fazer e Daí eu vou ver o que, é que eu vou fazer Isso é muito frustrante Pra mim que sou muito, muito metódica, muito organizada Muito, muito focada nisso de, de saber exatamente o que é que fazer No dia seguinte Mas a pandemia, ela Tirou todo o meu senso de planejamento Eu não planejo mais nada Então tá bem difícil agora sobre expressões do